Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do gordinho e dessa vez galera mais um vídeo de pokémon go como vocês podem ver eu tô aqui na minha cidade que é basicamente inóspita como vocês podem ver tem pouquíssimos Pokéstops. olha aqui ó tem um Pokéstop aqui que a galera colocou um lure aqui e só basicamente perto de mim tem só esses dois Pokéstops, e mano Tá sendo bem difícil conseguir as coisas. Porém, como vocês viram no vídeo aí, onde eu gastei é, algumas Pokécoins, eu comprei bastante Lucky Eggs, comprei incubadoras, e isso acabou me dando um boost, né? Me dando um gás muito forte. E eu estou hoje, completei hoje o nível 14. Eu escolhi que o time amarelo, vocês já viram, né? Então, olha só, eu andei 31km já, manos. 31 quilômetros atrás de Pokémons. E olha só, eu queria fazer com vocês hoje aquela famosa evolução com Lucky Egg para ver até que nível eu vou. Conseguir chegar, beleza? Olha só, esses que foram os meus esses são os meus principais pokémons. Basicamente, o que eu tenho de forte são um pincer, um executor que eu, eu peguei ele em um Pokéstop que tava com o ele eu peguei ele muito cedo, então ele não veio muito forte, 530, mas ele já dá pra dar uma brincada em alguns ginásios enfim, peguei também esse Cadabra que eu consegui com incenso, mano, consegui ele ainda hoje, fiquei muito feliz de conseguir o Cadabra apareceu um Abra pra mim, só que eu não consegui capturar, mas hoje eu vou pular essa parte de desenvolvimento, vocês podem ver aí eu consegui 395 Pokémons eu vou pular essa parte, vou colocar aqui de A a Z, porque eu vou tentar evoluir a quantidade de pokémons que eu puder usando o Lucky Egg para dobrar a minha XP então é, é isso que eu vou fazer hoje quando eu recomendo você fazer isso você deve estar se perguntando ah, o que, que eu devo fazer para poder ganhar essa XP você vai ter que guardar esses pokémons, aqueles pokémons repetidos, por exemplo Caterpie que eu tenho vários, é, eu tenho também aqui, ó, deixa eu mostrar, vários Eevees eu tenho alguns Ekans, tenho aqui, deixa eu ver, alguns Goldins, alguns Horseys. É, bastante Krabs. a Magikarp não tem como evoluir, porque é precisa de 400, né, Kendis, tem alguns Redorans, alguns Odds, como vocês podem ver eu tenho muito Pidge, pra caralho, que é um dos que vai me dar mais XP Alguns pincers, eggs, Enfim, tem muita coisa aqui, muito ratatá também Enfim, eu vou ver o que eu consigo evoluir Aqui hoje com vocês é, Eu vou acelerar, vou cortar as partes de ficar evoluindo Os mesmos pokémons Basicamente aqui eu vou evoluir os meus pokémons mais fortes Então eu não vou me preocupar Em buscar um pokémon perfeito Porque eu ainda não tenho nível suficiente Para buscar um pokémon perfeito Eu acho que eu vou começar a fazer isso a partir do nível 20 Quando é que você deve fazer isso? Né? Quando é que você deve gastar o seu lucky egg E investir aqui o seu lucky egg nas evoluções eu recomendo você fazer isso quando você tiver com a capacidade de pokémons no máximo. Então até que você consiga os seus 250 pokémons, não recomendo você gastar o seu Lucky Egg à toa. Até porque você ganha poucos Lucky Eggs. Olha só, você ganha um Lucky Egg no nível 9, você ganha um outro no nível 10. Depois você, vai só, depois você só vai ganhar outro no nível 15 e depois no nível 20. Então até você conseguir chegar lá, mano, o outro é só no nível 25. Então até você conseguir chegar lá, vai demorar bastante. Então você deve saber... Quando usa os seus Lucky Eggs, a não ser que você compre, né, obviamente. Se você não for comprar, eu recomendo que você junte os 250 Pokémons, aí sim você investa, investe aí no seu Lucky Egg para as evoluções, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um dos meus Lucky Eggs, eu tenho 10, vou usar um dos meus Lucky Eggs e vou começar as minhas evoluções. Eu vou evoluir os meus Pokémons mais fortes, por exemplo esse Sprout, eu já consigo evoluir um, então vamos evoluir um deles. Vai, eu vou conseguir provavelmente evoluir apenas esse Bellsprout, eu quero ver até quando eu vou conseguir... É, até onde eu vou conseguir chegar com esses meus Luck Eggs e essas minhas evoluções. Beleza? Vamos pegar aqui o Whipping Bell, que é a evolução, show de bola. Evoluiu meu Bellsprout mais forte, que era é razoavelmente forte, é 300 e pouco ali, muito forte até. É, vamos lá, vamos ver quanto a gente pegou esse Whipping Bell. Eu não tinha Whipping Bell, então já vamos pegando mais XP. 498, nada mal. E olha só, eu tenho mais, eu tenho mais aqui Sprouts. vamos ver. Eu não consigo evoluir eles, então eu vou mandar esses aqui, vou transferir esses Sprouts, esses restantes, porque eu não preciso deles no momento. E eu vou ficar fazendo isso, viu, pessoal? Eu não vou conseguir mais um Whipping Bell, provavelmente eu tenho apenas 16 ali, ó. Deixa eu mandar mais um, vamos ver. Isso é interessante você fazer quando você tiver é, com bastante Pokémon e você estiver precisando de espaço, tá? Então eu recomendo você fazer isso nessas ocasiões também. Eu vou deixar apenas um Deus Proud aqui e vou ficar. Bem perto de conseguir mais um Whipping Bell, tá? Então eu consegui evoluir um Bellsprout pra Whipping Bell, vou deixar esse outro aqui E agora eu vou evoluir esses Caterpies Eu tenho o meu Caterpie mais forte, é esse de 128, vamos evoluir ele E o bom do Caterpie, do Widow e do Pidge é que eles precisam de apenas 12 Então vai dar para evoluir bastante esses três pokémons, né? É, não é como o Whipping Bell ali, como o Bellsprout, que é 25 É o dobro, mais do que é o dobro até Vamos lá, meu primeiro Metapod, eu também não tenho Metapod ainda Mais mil de XP pra gente Fora o... quando você coloca o Pokémon na, na Pokédex, que é 500, né? Fora o, o... eu acho que ainda vai contar o Lucky Egg no 500, então eu vou ganhar mais de mil aqui. Vamos lá, mais um. Vai dar pra, vai, vai dar pra evoluir mais dois, provavelmente, ou três. Vamos lá, mais um. Bom, galera, acabaram aqui os meus skins de Caterpie, então eu vou mandar, alguns, vou mandar algum desses cartes, alguns desses Caterpies aqui pro professor pra ver se eu consigo 12, mas eu acho que não vai dar, eu ainda tenho poucos. Caterpie é um Pokémon relativamente comum, mas que não é tão comum assim, eu não consigo tantos quanto eu gostaria. Eu consigo muito mais Widows e muito mais Pidgeys do que Caterpies, mas vamos transferir esses daqui, vamos ficar perto de evoluir mais um pra Metapod? Acho que vai dar, hein, mais um acho que vai dar. Deu. Beleza. Deu certo aqui. Vamos evoluir mais um aqui, então, e vamos conseguir o nosso segundo Metapod. Vamos ver se a gente consegue evoluir um Clefairy aqui. Bom, Clefairy precisa de 50 e eu tenho apenas 5 Clefairies, então não é um Pokémon que eu vou conseguir evoluir. O Cubone também não, o Diglett também não, o Dudu eu só tenho capturei um e consegui capturar dois Dodrios, mano, pra você ter noção. E aqui eu tenho vários ivys Os ivys eu acho que eu vou segurar eles pra evoluir mais pra frente, tá, galera? Então... Tudo que eu preciso fazer aqui, ó. Eu já tenho o suficiente para evoluir dois Eevees praticamente. Eu acho que sim, dois Eevees. Mas eu vou esperar para evoluir eles mais para frente. Eu quero ver se eu consigo evoluir aqui um desses Ekans. Não vai dar porque precisa de 50. Mas eu vou transferir alguns. Beleza, vamos transferir mais esses, esses bem fraquinhos. Eu vou transferir porque eles não têm muita utilidade para mim. E a gente vai ficar mais perto de conseguir o nosso Arbok. Que é a evolução do Ekans. Alguns Pokémons são bem difíceis de a gente conseguir. Então, vai ser bem difícil da gente evoluir eles, consequentemente. O Exegutor, o Gesser, eu tenho apenas poucos. O Redude, eu tenho aqui nove apenas Candies. Golbat, vamos ver se a gente consegue evoluir o Goldinho. Acho que não, precisa de 50, eu tenho apenas 18. O meu Horsey também provavelmente precisa de 50, eu tenho 15. Vamos ver. Tem dois Kakunas, os Kakunas eu não vou precisar muito. Então, eu vou, vou mandar esse Kakuna aqui para o Professor, que eu vou pegar mais um Candy. Show, vamos ver se dá para evoluir um Krabby. O crab também precisa de 50, mas eu tenho vários, então eu vou mandar alguns aqui a gente vai ficar mais perto. Vou deixar apenas um desses crabs aqui, porque eu não tenho muita necessidade de ficar usando esses crabs. Eu vou deixar aqui esses magicarpas, vou precisar de muita magicarpa, vamos transferir algumas aqui para ficar um pouco mais perto. Tenho apenas 29 de 400. Tenho aqui é, dois magmas, então eu não preciso desses magmas. Eu vou transferir também um deles, show de bola. Ele não tem evolução, o Magmar, se você não sabe. Tem o dois miaus também, não tem muita necessidade. Ele precisa de 50, eu vou transferir também. É bom que eu vou liberando espaço. Apesar de ter muito espaço, pode ser que eu vou precisar de muitos daqui a pouco. Eu vou mandar esses Metapods aqui repetidos, porque eu também não tenho necessidade. Você precisa de ter basicamente um Pokémon de cada só, eu acho. Não tem muita necessidade de você ficar com muitos pokémons repetidos. Então, se você já tem aí... É, se você já usou o seu Lucky Egg e tal... É, eu recomendo você ter pokémons repetidos apenas pra você, quando, quando você for usar o seu Lucky Egg. Bom, o Nidoran eu acho que dá pra evoluir um. Eu, ele precisa de 25, eu tenho 45, então vai dar pra evoluir, eu acho, que mais de um, provavelmente. Vamos pegar aqui o nosso Nidoran mais forte, vamos evoluir ele, então. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue um, uma evolução boa, né? O Nidoran macho aqui, que eu, o Nidoran fêmea que eu tenho aqui, não é muito forte, então provavelmente não vai vir uma Nidorina muito, muito boa, mas já vai dar pra... Consegui uma XP, o que é a minha intenção aqui? Talvez eu pegar mais do que nível 15, quem sabe, né? Vamos lá, beleza? Mais um Pokémon novo pra nossa Pokédex e uma Nidorina de 397, show de bola. Agora aqui, as restantes dessas Nidorinas eu vou transferir pra ver se eu consigo evoluir mais uma dessas Nidorinas. Mais um desses Nidorans, né? Pra Nidorina. Beleza, vamos evoluir mais uma aqui. Show, temos com 33 Candies, até bastante. Medorão um Pokémon relativamente comum aqui na minha região, então eu estou conseguindo capturar bastante. Imagino que ele seja um Pokémon comum é, em todas as regiões. No entanto, a evolução dele é uma das melhores que tem. Então eu vou sempre é, capturar vários aqui. Pra eu sempre ter muitos quentes. Mas a minha intenção aqui agora é passar de nível. Porque quanto maior o seu nível, mais fortes os Pokémons que você vai conseguir. Beleza? 300 e pouco. Vou deixar aquele outro ali, aquele último ali de boas. E olha só: o Nidoran Macho eu tenho pouquíssimos, mano. Pouquíssimos. Então eu vou transferir esses aqui que eu tenho, alguns. Mas pra ficar um pouco mais perto de uma evolução. Mas, pra, mas eu não vou conseguir evoluir ele hoje. Então vamos ficar pra um próximo vídeo de evoluções. Vamos lá, vamos só transferir esses demais aqui. Não tem muita necessidade da gente ficar com esses pokémons repetidos aqui, então. Então, beleza, beleza. Deixa eu transferir essa Nidorina aqui também, que ela é mais fraca. E beleza. Agora sim, vamos ver se a gente consegue evoluir um Odish. O Odish de beleza. Vai dar pra evoluir um Oddish pra Gloom. E vai ser... No... Vamos fazer isso agora. Vamos pegar um Oddish bem forte aqui de 303. Pra mim é um Pokémon forte, né? Talvez não seja pra vocês. Vamos pegar um Gloom agora. Lembrando que toda, esse... toda essa XP está sendo dobrada pelo Lucky Egg. Daqui a pouco eu vou ver a quantidade total de XP que eu vou ganhar. Beleza, temos o nosso Gloom. Muito top. Um pokémon que eu gosto bastante, ele tem o um, um poder de sono que é muito legal. Lembrando que os pokémons eles têm poderes aleatórios, então é interessante quando você for evoluir um pokémon olhar o, o, o poder dele. Ele tem aqui um, um ataque rápido de 10, que é um, um ataque de, de veneno, e o Moonblast que é um ataque de fada de 85, nada mal esse gloom aqui, 450, show de bola. Vamos ver se dá para evoluir mais um, acho que não vai dar. Então eu vou transferir esses restantes e eu volto para mais uma evolução. Bom, galera, agora chegou a hora dos Pidgeys. Isso aqui vai demorar bastante, porque vai ter muita evolução. Eu tava querendo, mano, evoluir um outro pra Pidgeot. Mas eu vou deixar isso quieto, porque Pidgeot dá pra você capturar ele na última evolução sem tanta dificuldade. Eu tô com 140 Candies. É muita coisa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho Pidgeys mais fortes que esses Pidgeots. Então eu vou transferir todos esses Pidgeots, pegar os Candies deles, evoluir a máxima quantidade de Pidgeys pra Pidgeots e transferir eles também e fazer isso várias vezes para poder pegar mais quentes de Pidgeys e evoluir mais Pidgeys. Porque aqui é onde eu espero pegar realmente muita XP. É agora evoluindo esses Pidgeys aqui. E vai vir Pidiots bem fortes, né? Pidgeotos, na verdade. De, perdão, Pidgeotos. Pidgeotos é a última evolução. Vai vir Pidgeotos bem fortes aqui. Então vamos evoluir aqui. Vamos só ver quanto vai vir o meu mais forte de todos aqui. Vamos lá. Dá até vontade de evoluir esse aqui para Pidgeot. Mano, eu acho que eu vou até fazer isso só pela emoção. Só pra ver o meu Pokémon ficar bem forte. Mano, 373, mano. Mas, se eu evoluir, ele vai pra 500 e pouco. E provavelmente, não sei quanto que vai. Não é forte o suficiente. Então, eu vou deixar. Eu vou só evoluir esses restantes aqui. O máximo que eu conseguir. Vamos lá. Vamos evoluindo os Pidgeys. E aí, vamos ver quanto de XP que a gente vai ganhar, mano. Vai ser bastante XP. É muita evolução aqui agora de Pidgeys. Eu tenho vários. Pidgeys... Todo mundo vai ter vários, mano. Então... Aproveite seus PIDs, seus os seus Caterpies para você evoluir e ganhar bastante XP usando seu Lucky Egg. evoluir todos os meus Pidgeys até agora. Olha só a quantidade. Foram 3, 6, 9, 12 Pidgeys evoluídos para Pidgeotos. Ainda sobraram vários Pidgeys aqui. Então o que, que eu vou fazer? Vou pegar esses Pidgeotos aqui, vou, do, do, do, vou deixar só o mais forte mesmo. A toa mesmo, só para ter um Pokémon mais fortinho se eu precisar. Vou transferir todos eles, vou transferir alguns outros Pidgeys para ter mais Kanges de Pidgeys e poder evoluir mais Pidgeys ainda. Então vamos fazer isso aqui e eu volto na hora que... Eu terminar porque se eu for fazer isso com vocês aqui vendo mano vai demorar meia hora <risos> ou mais. Bom galera terminei aqui os meus vídeos e eu cometi um erro meu lucky egg já vai acabar já tem 30 minutos que eu estou fazendo isso daqui. E eu cometi o erro que é o seguinte, eu deveria ter transferido os meus pokémons antes de ter começado as evoluções. Por quê? Porque acabou que eu gastei muito tempo do meu Lucky Egg... É, fazendo essas transferências e eu perdi muito tempo aqui para poder de fato evoluir as que eu, os que eu poderia fazer. Então o que, que você pode fazer? Ou você faz essas transferências antes, ou você evolui o que dá para evoluir e depois faz as transferências. Eu recomendo você fazer as transferências primeiro e depois fazer as evoluções, ok? Bom, como vocês podem ver aqui eu tenho alguns PoliWags que vai dar para evoluir para poliwill. Então vamos lá. Agora o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou evoluir todos que der para evoluir é, eu, na verdade, falta um minuto, imagino, pro meu Lucky Egg acabar. Eu vou evoluir só esse daqui e eu vou lá pra minha aba principal aí pra ver... Quanto de XP total eu vou faturar, lembrando que eu tava com ali é, nível 13 um pouquinho no início da, da, de XP do nível 13. Agora eu quero ver depois dessa evolução o que eu vou conseguir de XP. Eu vou usar outro Lucky Egg porque eu ainda tenho muito Ratatá, ainda tenho muito Zubat, tenho muito Idol para evoluir. E aí sim eu vou voltar, talvez com o resultado final, porque senão o vídeo vai ficar muito grande ou talvez eu deva né, dividir o vídeo em dois. Ok, olha só, quase nível 16, manos, Quase nível 16, muita XP mesmo Mano, 31 mil de XP Evoluí mais de 20 pokémons 31 mil de XP Estou muito perto do nível 16 Como vocês puderam ver, eu saí do nível 13 para o nível quase 16 Galera, é o seguinte Eu decidi fazer esse vídeo aqui em duas partes Porque senão vai ficar muito grande e muito cansativo Mas as duas partes vão sair muito perto uma da outra então, se você quiser continuar assistindo, clica aqui nos cartões do YouTube que você vai ser redirecionado para a segunda parte desse vídeo, farmando XP aqui no Pokémon GO, porque é muita coisa e demanda muito tempo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço!